Olá, para criar um diretório no Mendeley, basta clicar em Create Folder e dar o um nome para a sua pasta. E pronto! Bom, é isso e obrigado!